Uh, se fosse se fosse você quer um sorvete, é vuoi. Estou te perguntando, você quer um sorvete? Vuoi um gelato? Então, aí, eu voglio, tu vuoi. E agora, a terceira pessoa, lui, e lei No caso, vamos fazer o exemplo com lei. Lei vuole trovare um lavoro. Ela quer encontrar um emprego, um trabalho. Lei vuole trovare um lavoro, então é...